Fala, rapaziada. E aí, tudo tranquilo? Quem fala com vocês é o Huli. Manos, consegui finalmente entrar numa dungeon com o, o DH, véi. Meu Deus, mano. De, demorou demais pra gente conseguir entrar nessa dungeon aqui. Agora sim a gente vai ver o nosso Really potentials. Fala todo mundo. Raio o na galera. Nossa, 10k, véi. O boneco acabou de ser burstado. Tá ligado? Acabei de tirar o boneco da... Vou dar um... Só pra gastar os trem Aproveitar que a gente tá na metamorfose O cara não para Esse tanque não para, esse tanque. Ih, meu o stanzinho Ele é muito bom pra ir andando e batendo, velho Que isso, tanque? eu não consigo Vai matar aqui? Nossa Aqui Para de dar uma Let's go! Big damage! Nossa, aqui o cara. Se eu tivesse gastado a minha meta pra fazer aqui, seria muito mais da hora, véi. Mas eu não sabia que ele ia fazer essa doida. Nossa! DHzinho na em Masmorra, já tô até vendo que vai ser muito divertido de fazer. Gameplays com ele assim, mano. Let's go! E tomara que a gente drope algum item aqui, cara. Tomara que a gente consiga dropar algum item. E ele não anda com o bagulho na mão, não? Eu não fiz a macro ainda, pra poder colocar esse negócio instantâneo no chão. Rainzinho ocular de boberola. Agora que eu vi que isso aqui já é o um boss, mano. Não consigo... Passar rasgando os cara ali em cima. Pulei neles. Dá pra pular de novo. começar a festa. Esse aqui é aqueles três vikings, né? Que tem no Heroes of the Storm também. É, mas no boss, sem metamorfose. Eu passei meio que a fome. 3.9k com 180 de item level. Ó o drop, é o drop, o drop. Gold. Gold. Vamos ver os Big Poo que esse cara vai fazer. Rapaz, tem uns... Eu, eu tô só tomando... Dama. Vai dar um loss aqui e aqui... Aqui vai ser o nosso momento, hein? Não, raio-ocular. Agora eu vou dar o um bagulho. Transformei. raio de novo. É. É que a gente gasta o raio-ocular quando a gente mete o metamorfose a gente já consegue usar ele de novo, né, mano? Mas cuidado pra não tomar daninho. In area. Cara, ele é muito tem muita mobilidade, não tem condições. Não um alvo. Legal, legal, legal demais ele, meu amigo. Agora não tem nada pra gastar no boss eu tô fazendo não igual o Silvão na última dungeon. Você. Dron, pelo hum. seu fazendo igual ah. o Silvão, gastando tudo antes. da hora é que é inevitável, por exemplo, em uma raid, você tá batendo no boss, o boss chama ad, você não fica sem bater nos ad, tá ligado? Voltei. Eita, tomei um... Um protection aqui do, do Pala Boa. Boa demais. Uh, drops. Pescoço, boa. Cara, se fosse anel, eu já ia ficar 278, mano. Boa, já foi pra 195. Nós como abrir a porta, mas não nos perto. Eu não sei qual que é o priority status dele ainda. Depois a gente dá uma olhada. Dá uma estonadinha nele daqui. Vamos só aguardar o Big Pool. Está longe demais. Uma porta Deixe isso Avante, yeah, é uma classe que rapidinho você pega a mãe como é que joga, velho. Que, pô, tô, tô, tô treinando jogar de rug. Aí, você pega pra jogar de DH, que tem quatro botão. É igual jogar de Major Arcana. Ah, porque Major Arcana é difícil. É quatro botão, velho. Um e, e por falar em Major Arcana, ele tá forte agora, viu? Queria falar pra vocês não, mas nessa expansão vocês ele tá como? De lugar Preciso, Preciso chegar de mais o perto. Vamos um. Ao... Essa caçada era uma habilidade. Nossa Senhora. Transformei. Ai, ah, não usei o raio ocular antes. Perdi um potencial de dano. Devia ter muito usado Ray o raio ocular, véi. Aí eu perdi. Vamos lá, um Shadow. O cara colocou o negócio bem onde eu coloquei a bagulho das trevas, trevosas. Nossa, eu vou me divertir muito com essa classe aqui. Cê tá louco. Mano, todo mundo bateu igual, velho. E eu fiquei em último, ou oh, não? Ó, oh, o healer? Fala, healer? A Bíblia, o quê? Ah, só tem livros aqui. Ai, ataquei a skill a no lugar poder... totalmente errado. Estunei os caras porque eu tava tomando muito dano. Vou colocar a marca no chão. Preciso chegar mais perto. Eles estão virando em mim bastante, velho. Não posso atacar isso. Boa. Tá dando gold? Seis golds. Vou guardar minha caçada para o boss. Mano, na hora que eu botar a aceleração nisso aqui, hein? Ele não vai parar de bater, velho Nossa, transformei esse no, no Cramunhão Ah, ele deve ter alguma parada que me, que me transforma, manja No meio da... Deve ter algum talento, algum... Alguma habilidade que ele pegue... Opa, vamos virar Cramunhão Tô apanhando bem, porque meu item level tá zoado, né, velho? eu ainda tô ficando em cima do... Fiquei sem skill. Aí usei a habilidade de que dá mais dano à toa. Chegamos na parte das aranhas, mano. Tá muito rápido essa dungeon. Depois eu vou testar ele no PVP também pra gente ver como é que fica. Que Vai ficar insane. Cara, imagina isso aqui, uns 2.7. Vamos supor, full full PVE, 2.7 alguma coisa de item level. Os 280 de item level, full PVE. Mano do céu, com item lendário. Eu não sei se o lendário tá funcionando ainda, mas com item lendário e tal. Você tá louco. Nossa, eu já vou muito eu farmar os transmog dele. Esquema esse aqui, ó. Aí ah, eu tô sem coisa. Então já vou usar a Metamorfose. Nossa, ele se regenera muito quando ele tá. Aí agora acabou. Acabou a festa. Agora aquela parte que tem o, o fogo. Incinerando elementos Aí. indesejados. Vou matar o meu. Não tem um alvo. Dá Ai, ah, eu dei um o errado. Achei que eu ia brilhar, mano. Ok. Inimigo Achei que eu ia, que eu ia dar o um desvencilhar, passar no fogo ali e dar certo. Deu... Deu... Erros foram cometidos, manos. Tô gostando, velho. Tô gostando muito. Muito, Olha, muito, muito, muito. coisa! Heróis, vocês podem continuar procurando. Sei lá o que vocês tanto procuram. É, esta sala aqui é nossa. Boa viagem, pessoal. Cara, ele vai caindo e batendo e tudo vai acontecendo. Me salva, Healer! Ai, cara, eu só tinha que botar mais aceleração pra gente ter mais raio ocular, viu? Eu lembro na época do, acho que do, era o BFA, BFA que tinha aquele da devastação quando você jogava de tanque, saía um tornado, né, mano? Os caras jogavam com um DH tanque, aí tinha o raio ocular, mas aquele, aquele tornado, nossa! Destruía, viu? Só 17k aberturinha nesse pool, véi. Mano, é, é roubado, é roubado, é roubado. Tá ligado? O meu rug sofre pra dar 10k. Em boss, single target. Ih, me fudi. Me fudi, grandão. Nossa senhora, botei o cloak. Cloak não, o cloak é de rug. Mas é de. Vou falar pra vocês, mano. Diversão tá aqui, viu? Quero ver o mês do Silvão passar meu... Oh, Silvão, você tá vendo esse vídeo aqui, cara? Prepare. <risos> Ai, mano. Ok. Tamo terminando já. Faz o pulo. O pool de milhões. Ah, eu estudei o cara, mano. Não para de subir damage, velho, com esse boneco. um alvo. Mano, é <risos> muito bom, velho. Mano, se você tá assistindo esse vídeo aqui e ainda não tem um DH, recomendo super, tá? Tipo assim, eu sou um bosta, né, mano? Eu não tô, tô jogando aqui com a build que veio. Manja? A build que veio no personagem e tudo. Aí vem os caras. Rui, para de usar essas de café com leite aí, cara, porque você tá induzindo os caras a jogar errado, não sei o quê. Mano, joga do jeito que vocês quiserem, tá, chat? Se vocês quiserem vir sem essa árvore de talento pra DG, vocês vêm. Não deixa... A galera do WoW Da militância do WoW falar como vocês devem jogar Não, mano É lógico, todo mundo quer ter um desempenho melhor Mas o pessoal esquece também Que esse jogo aqui, ele é feito pra diversão, mano Não é feito pra você ficar sempre procurando O, o, o high level do seu boneco, não Muitas vezes a gente preza tanto isso que acaba esquecendo Que o jogo é pra se divertir, simples assim Dá daninhar isso aqui? Ai meu raio ocular, cara. É nesses pulls aqui que a gente quer ter o o rainho. Tinha um, um talento mano que chamava salva viu. Aí a gente combava raio ocular com salva viu. Eu não sei se tem ainda, mas meu amigo do céu cara. Isso era o poder viu. Não sei, eu não cheguei a ler todas as habilidades aqui não, cara Mas salva, viu o segredo para os aspectos final, final boss É agora, hein, mano Nós Não, não que... temos uma metamorfose Vamos ver se dá tempo de carregar O disco se perdeu no tempo Agora é a vez de vocês Tem nenhuma linha Olha, já deu uma transformada Eu tô sem Não teve Lush Bom, Queria ver como é que ficava com Lush Calma que eu ainda vou transformar no Cramunhão Vai dar tempo Transformei. É agora. Não posso tomar stun. Oh, o tanque tancou certinho, ele foi andando aos pouquinhos. Boa demais. Vocês Olha, tem skill pra pular pra voltar Tem os dash, meu Deus Que boneco Agora drop, 278 Ai, mano O cara dropou o ombro Meu Deus Deixa eu ver esse ombro Esse ombro é da hora pra caramba, velho é, é placa, né? Tem que continuar fazendo a dungeon pra quando eu tentar dropar umas armaduras legais pra esse boneco aqui. Vou continuar fazendo, manos. Depois a gente vai testar ele no PVP também pra ver como é que tá, tá? Mas espero que vocês tenham gostado do vídeo. Hoje foi um vídeo de 20 minutos. Geralmente eu o dobro do tamanho, né? 40 minutos. Mas se você não for inscrito no canal, pudesse se inscrever aqui. A gente tá quase chegando a 20k de inscritos, mano. É um número enorme. Tipo, muito mais do que eu sonhei que eu ia chegar um dia aqui no YouTube. E agradeço a todos vocês, obrigado. E espero que vocês tenham gostado. Tamo junto, até o próximo vídeo. É nóis, valeu. Valeu a galera que é membro também do canal. Obrigado pela confiança aí. E falou, rapaziada. Tamo junto.